Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. São Por 35 anos, é, um consórcio que ganhou... Não quer disputou... dinheiro com o parque virou pano? Claro que ganha. Claro, você tem alimento, bebida, estacionamento, estacionamento. os direitos ah, de imagem... É, antigamente você ia lá para fazer um filme, produzir um filme comercial, enfim, de uma marca de cerveja, entrava lá, filmava... A prefeitura não recebia nada. Agora, para você filmar no Parque do Ibirapuera, para fazer uma produção de cinema, de filme comercial, você paga os direitos de uso daquela área, o que é normal. É assim na América, é assim no Canadá, é assim na Inglaterra. Às é vezes não você... podem fechar o parque ao público, se eles quiserem. Uh, não, o parque é aberto e gratuito, não, eles não podem, isso pelo, pelo contrato de concessão, o parque tem que ser aberto uh, e, e gratuito para o público, mas você tem alimentos, você tem bebidas, uh, você tem o merchandising que você pode ter de maneira discreta, mas pode ter, uh, na pista de correr você pode ter a marca da Nike, uh, nas quadras poliesportivas você pode ter...